Pessoal, paramos no poço aqui pra gente tomar um café. Usar o banheiro. Só que eu não percebi assim que eu cheguei. Tinha uns 10 tucanos nessa.. a ah, um lá. Nessa árvore aqui, ó. Quando eu vinha vindo pro carro, eu vi aquele bando de tucano lá no alto. Mas não deu tempo de pegar a filmadora para filmá-los todos juntos porque até chegar no carro e abrir aqui ó pegar eles voaram ficou aquele ali e aquele outro que vocês viram lá já vi vários tucanos no lugar só mas nessa quantidade foi a, prim é a primeira vez aí tá aquele ali ó que vocês estão vendo ele é sossegado olha lá que tranquilidade por que você não sai daí e não dá um voo bonito para nós, camarada? Tá se limpando de manhãzinha olha lá. Subiu. Ele subiu. Agora eu perdi ele. Nós estamos num posto de combustível. Uma subidinha de uma serra aqui. Chamado Lelei. Na rodovia que nos leva pra cidade de Marília. Só que tá devagar hoje aqui. O meu cunhado fugindo de ser filmado, tô vendo coisa mesmo, viu? Você não tá fugindo, uh, paisagem? Ah, é grande coisa, a gente Hoje... filma a paisagem, filma você, filma Madalena e tá aqui o posto. Só que assim, como eu já conheço aqui a rodovia, eu vou abastecer no próximo. Tá conhecendo nega? Tá janinho e tá aqui a nossa neguinha, Sujinha, nem lavaram uma vez que não deu tempo. Tá carregada. De presentes e também de outras, outras coisas que a gente carrega, que é roupa e tudo mais. Né, dona Madalena? Oi. Dá um tchauzinho pro, pra galera aí. V vamos fazer um café ou você quer tomar só água? Tomar água. Madalena tá com tanto sono que ela quer sabe só o que gente? Só dormir. Acordamos muito cedo, né, bem? Então é isso aí. Nesse pé de fixo aqui, ó, tem uns quatro canos ali, ó, comendo frutinho. Lá na ponta tem um. Desceu mais outro, subindo, comendo os frutinhos lá. E o fixo está com os frutos tão vermelhinhos, dá até gosto de ver. Então se alimentando lá. Embaixo tem mais um subindo. Vamos se consigo mostrá-lo. Está paradinho lá, olha lá. Oi. É, comendo, tá vendo? Se alimentando lá. E depois eu penso que ao defecar a semente sai e gera uma nova muda. Dó Maria. A Madalena colheu aquelas amoras que vocês viram no vídeo passado. Num dos vídeos passados. E ela fez uma geleia. Daquelas amoras. Grandes lá. Olha lá que belezinha. Só que ela não gravou, pessoal. É, é, por conta da. Por conta da viagem. Nós não tivemos Bom, tempo. Pra, pra gente poder. De... Segura aí, bem. E ela caprichou, ficou uma delícia. Eu gosto dela com pão. E é o que nós vamos fazer agora, comer com pão e tomar suco. Adeus. Suco, a propaganda. adeus. Adeus. Propaganda no... Não vou ganhar nada de propaganda deles, não. Eles não vão me mandar nada. Agora vamos nos alimentar, que é de lei, né? Abre essa tampinha aí, bem. Coloca aí. Coloca em fora aí, ó. Na mesinha aí fora. Chique no último. Só puxar ela. Pronto. Serviu. Coloca aí em cima. Sirva. Sirva-nos. Cadê tá o Nuno? Você é o primeiro a se alimentar do. Vai, vai comer pão também, não? Você veio, pô. incluído no pacote? Vai incluído no pacote da viagem? Não precisa limpar o não. Tá incluído no pacote da viagem, gente. É muito simples, dona Lili, é só que não, que é de volta É, que grevinha É isso aí. Olha lá, meu cunhado já está se alimentando. Está se alimentando para deixar a barriguinha dele mais charmosa. Os cabelinhos brancos que diz que ele vai idade, ele, ele tem vaidade. Esse é o Claudio Nóbrego. A Madalena tá que tá ali, ó. Só na geleia e no suco a Ah, desse. Hum. Tá Bom demais, Madalena? Gostosinho? Gostosinho, gostosinho. Quer dizer, é nosso carro aqui tá parecendo um carro de carga. Tá parecendo um carro de carga? Tá mesmo. Carregando bastante coisa aí dentro. É. Agora sou eu. Ó, Dona Maralena, você vai me servir o que aqui hoje, hein? Seu sísque? Suco de maçã, maçã com? Reveira de abóbora. Deus, nos abençoe que não falte nessa casa. Apareceu é, Uma réstiazinha de sol Já sumiu Já foi embora tá Três vezes, bem rápido, um, dois, três é atrás Bem rápido Aperta o botão que atrás Atrás, atrás Três aí, bem rápido Um, dois, três Aí ah. Agora Oi, que legal Vocês estão um servindo, pessoal? Mas a gente uma geleinha da hora Tá parecendo lá dentro. Cidade que é Cidade. Cidade? Foi é de Bauru aqui, eu não sei o que Deve ser a arrabalde é. Os arrabaldes. Periferia Goiânia. De Goiânia? Oh, coisa boa. Vou voltar a engordar. Esse aqui parece bem amarelo e a madeira. Uhum. Vou Nossa. botar um puxadorzinho aqui, ó. Eu coloquei. O que é aí? Labradorzinho. Hum. Tem compressor aí? Tá dentro. tem macaco hidráulico? Uhum. macaco hidráulico? macaco de, de ar não, você não tem não? macaco pneumático, né? Que está barato você anda um aqui da China, né? Tá caro não ele é macaco, veja o pneu e... passa o ar Quer mais? tem? Tem um paninho aí, Eu quero mais pão. Pão, pão. Quer comer mais isso? Não. Esse pão. a colinha está na frente tem? agora eu fico no comando da câmera enquanto eles se alimentam ali Pista, caminhões chegando. Ah lá. Eu vou ter que completar o tanque. Daqui a pouco eu vou fazer isso, pessoal. Vou completar o tanque porque já tá na hora já. Madalena tá que tá. Vai fazer um café para nós ou está com preguiça? tá está com tanto sono que ela não quer fazer um café para nós. Ó, oh, mas então por que eu comprei esse motorhome então? Não vai usar o fogão? mas oh, Madalena, vai ganhando não. Que oh. dia deu não. Nós não estamos na metade do caminho ainda. Falta um pouquinho só. Freios de hidraulico. Oi? Nós estamos na metade Não, não deu metade ainda né é. Nós não damos 250 km ainda é. Nós damos menos Bom, agora que já gravei o pessoal comendo, comendo e comendo Eu vou desligar Para é. ganhar é. Agora é Marília. É. Nós não estamos por aquele caminho lá de cima Então eu vou economizar bateria Pra gente ter mais tempo de gravação mas mas daqui de Marília, Marília de é 80 e pouco quilômetros é lá é 100 de lá até trabalho são 200 é, é. porque de, de Ourinhos até <risos> aliás de Assis até Tarabaia são 100 de Ourinhos até trabalho são 200 hum. Olha opa Pode chegar. O senhorzinho chegou ali, falou alguma coisa pro companheiro dele. Ele vai parar ali o carro. Já parou. Isso aí, gente. Vamos lá. É meu sonho também. sonho? É. Olha lá. O senhorzinho falou que é o sonho dele, olha lá. O senhor vai, o senhor vai conseguir, por que não? Será? Vai, por que não? Qual é o seu nome? Luiz Luiz, e o seu? É Olha lá, nós temos dois companheiros aqui Ele falou assim, é oh, o meu sonho Mas um dia, viu? Um dia Nós falávamos a mesma coisa é. Eu era motorista de caminhão E eu tinha esse mesmo desejo Na época só tinha ônibus, né? Não tinha van Era só ônibus Hoje com a van ficou mais fácil Mais fácil Mais prático Mais rápida Dá pra você parar é. em qualquer lugar O ônibus já não é tão assim Pra certo lugar pra parar é complicado É não está pronto ainda, viu? estamos terminando. Mas já dá para tomar um café, já dá para viajar, descansar. Nós vamos indo para Tarabai, para baixo de Prudente, uns é caminho de Teodoro Sampaio. É, nós vamos para lá. Nós somos naturais de lá, né? A gente mora em Limeira atualmente, mas nós somos de lá. Agora depois que eu retornar, daí eu quero começar. Terminar ela para começar a viajar mesmo. Beleza. Meu sonho é pegar uma dessas aí por exemplo, lá no sul, lá beirando o mar. Depois subir, beirando o mar. Do Iapoque é o chuí? É. Beirando o mar. Onde parar, que nem pra... É, não precisa ter pressa, né? É, não sei ter... o, o erro que eu vejo em alguns que fazem isso aqui, eles passam em alguns lugares tão agradáveis mas eles vão embora, é. não para para conhecer o povo, as é, pessoas para, a cultura é. e a gente quer fazer isso, parar conhecer é, é. as pessoas, conversar trocar ideia fazer amizade né oi em Cristo Jesus sim eles dois são Esposo dela Eu tomo conta dela já há 36 anos Mas é isso E ela é minha há 50 anos Verdade mesmo Você tá indo para onde? Vamos pra Marília. para Marília Primeiro para Martina Martina, Marília e depois nós vamos para Martina, Luperce Luperce Eu tava falando para eles aqui na viagem eu trabalhava também como motorista de caminhão, né? Então, era uma fábrica de móveis. Essa região toda que eu entregava móveis. Até que um dia ele mandou uma carga fechada lá para Limeira. Rapaz, mas foi ver a cidade. E eu, eu, é eu, eu sempre fazia assim, Leme, Pirassununga, é, Santa Bárbara, Americana. Mas nunca entrei em Limeira. Até que um dia ele mandou uma carga para Limeira. Aí quando eu vi a cidade, é, na cidade alguma olho. coisa me pegou já fazem 28 é, anos. na região ali, né? De Rio Claro Exatamente, lá. é Tudo é cidade boa é. Cidades, é São cidades prósperas, né? É Tanto que a nossa vida nós levantamos lá Ele Depois eu, depois ela Ele foi o primeiro Fez concurso Na prefeitura passou Tem 20 anos já? 25? 24 24 Aí depois fui eu Fiquei na Câmara Municipal 22 Aposentei agora em maio Ela também fez concurso Trabalhou para a prefeitura Quantos anos, bem? Uns 15 anos. Aí uma filha minha fez, passou também, trabalha numa creche. A irmã dele fez, hoje é professora. Então foi ali que Deus nos deu a vitória, né? É, o caminho E eu amo aquela região, viu? Agora eu quero mais esse Brasil de Deus aí, ó. Agora vai. E é fácil. Isso aqui é uma coisa que se você souber usar, você vai fazer um canal de amizade que não tem igual, viu? Por falar em canal de amizade, nós temos um canal lá no YouTube. É. Na que se eu quisesse ouvir essa conversa nossa lá, só coloca lá, canal do Cícero e Madalena. Cícero e Madalena. É. Ah, eu vou entrar. Canal do Cícero e Madalena. vai ver nós conversando aqui. Pô, e, vai fica... e vai ficar lá por muitos anos, porque o YouTube não, não tira. Ah, é, não tira. Não tira. Incentiva essa coisa É. Tá fazendo um café aí, Madalena? Fazer é café, mas é de de Hã? Você não trouxe não? Ao ah, fósforo. Eu entendi não que era tem o pó. É isqueiro? Tem isqueiro que é. Ah, então serve. Oh. Esse, é o Esse aqui é o fósforo do rico. Tá ligado, é? Vou ligar para você. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Pois é, pessoal. Nós paramos aqui. Aí fizemos já uma, mais duas amizades. Kevin e Sr. Luiz. Só que ele devido ser um homem responsável. Ele não... Não esperou a Madalena fazer o café, porque tem entregas para fazer, né? E se ele for esperar para fazer o café, o que, que vai acontecer? Vai acabar atrasando. E atrasando o serviço dele, automaticamente o patrão pode, ó, puxar as orelhas. Mas a Madalena vai fazer um café para nós lá. A gente brinca, brinca, mas ela faz. Eu sei, eu conheço a esposa que Deus me deu. E ele falou para nós então que o desejo dele era poder. É. tem o, o privilégio que a gente tá tendo, né? E não é só ele não, né? Não é só ele não. Bom, agora a Madalena vai coar o nosso primeiro café. Depois que nós começamos a dar um grau nela. Na van. E seu Luiz não quis esperar, perdeu um cafezinho. É, mas estamos lá no posto, né? Mas não é igual o nosso, né? Ela fumacinha. É um tá parecendo um avanço, de cara. Olha só a xigarozinha que ela comprou. Gente, que mulhazinha enjoava, ó. Eu que eu Corre lá. Pessoal, eu achei interessante Tem um senhorzinho ali Fazendo limpeza E lógico, né Eu sei que ele não gostou Porque, tadinho Tava limpando o banheiro Eu não sabia, entrei lá dentro Eu vi que tava, eu vi que tava molhado Mas acabei entrando Aí um pessoal sentou num banco ali, ó Pra tomar uma cervejinha gelada Ele me pega a mangueira <risos> Mandou todo mundo sair dali Só na mangueira não ficou um. Tá certo, ele tem que limpar mesmo. Ah lá, gente. Vamos de cafezinho, gente. Que chique, no último. Opa, vamos lá, ó. Bem no capricho, hein? Não, não vou, não vou derrubar, não. para ficar cegado. Ô, seu Luiz, o senhor não pode tomar. Por causa do tempo, eu tomo pelo senhor aqui. Agora a madeira já tá dando uma limpada. Nas coisas ali Eu adaptei um botãozinho lá onde ela tá procurando eu Adaptei um botãozinho lá pra ligar e desligar Só que ontem eu perdi uma pecinha lá em casa Não sei onde é que eu perdi Então agora eu vou ter que fazer uma adaptação Que é exatamente o botão que liga O motorzinho que puxa a água E agora a Madalena tava tentando achar ali Aí eu falei pra ela, eu perdi o papelzinho O papelzinho, ó perdi a trava ontem mas depois eu arrumo outra você não vai lavar não vai né sei que é limpo né nós estamos viajando hoje para o interior então então foi aquela viagem só nós dois então nós estamos levando bastante coisa para lá o pessoal nossos amigos e parentes lá meu café tá aqui eu acabei dando tempo que eu vou tomar agora Oi? Deixa ele aí dentro, velho. Até ele secar, né? Depois a gente lava ele. Tem que tirar a água fora, senão ela vai balançando aqui. Você fala água do coador, Essa pode, a água do coador pode deixar e ir pro tambor. O que não pode deixar é o pó. Bigodão, a Madalena falou que tá grande é o bigodão. Seu tá sujo na mora. De ah, comendo, tava comendo amora, tá vermelho, três né? Tá Seu Reginaldo, vamos tomar um cafezinho aqui, hein? Deus até eu tô continuar nos ajudando. Seu a até Madalena não gosta, a Reginaldo, até ela tá tomando, Tem ó. Jogar ó, tá vendo? Até a Madalena tomando café. que Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Esse aparelho que eu tô usando aqui, gente, tô, na verdade, aprendendo, né? Mas, mexe na câmera também. Na onde? Mexe lá na câmera. Também. Na câmera? É, fica lá na câmera. Também. Você fala aqui nesse canto? É. Fez eu a faço. foto. Ele fez a foto. Eu tô aprendendo, então eu tô vendo se ele interage câmera frontal com a câmera traseira, sabe? Tô tentando ver se ele faz a interação. Porque ele vai aprendendo, né? Vai poder fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo agora. Ó. Poder me distanciar, ó, e ter que, olha lá, já errei, ó. Aí, ó. Vai manter o foco da frente, tem que ser isso aqui, ó. Para cima, para baixo, ó. Tá vendo? Para esquerda, para direita. Mas eu vou aprendendo. Muito bom. Agora eu vou me preparar para a gente descer a serra, abastecer o carro ali no outro posto que é mais em conta e a gente seguir viagem. Falou pessoal, um abração para vocês aí então, até mais gente.